Poemas de Luís Vaz de Camões Narrado por Vítor Carvalho A fermosura desta fresca serra E a sombra dos verdes castanheiros O manso caminhar destes ribeiros Donde toda a tristeza se desterra O rouco som do mar, a estranha terra O esconder do sol pelos outeiros O recolher dos gados derradeiros das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza, com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando. Nas mores alegrias, mor tristeza. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós debuchais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Silvestres montes, ásperos penedos, compostos em concerto desigual, sabei que, sem licença de meu mal, já não podeis fazer meus olhos ledos, e, pois me já não vedes como vistes, não me alegrem verduras deleitosas nem águas que, correndo, alegres vêm; Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades de meu bem. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra, sempre triste.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 Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando amena e marchetada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 Pusque amor novas artes, novo engenho, para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas, quanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde, amor o mal que mata, e não se vê. Que dias há que n'alma me tem posto, Um não sei quê, que nasce não sei onde, Vem não sei como, e dói não sei porquê. Com que vós chorarei, meu triste fado, Que em tão dura prisão me sepultou, Que mor não seja a dor que me deixou, O tempo de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, Onde suspirar nunca aproveitou, Triste quero viver, pois se mudou, em tristeza, a alegria do passado. Assim a vida passo descontente, ao som nesta prisão do grilhão duro, que lastima o pé, que o sofre e sente. De tanto mal a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e bens dela aventuro. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata. Cinta de fina escarlata, sainho de chamalote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobra touca a garganta, cabelos de ouro trançado. Fita de de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça, tanta que dá graça à fermosura. Vai formosa e não segura. Doces águas e claras do Mondego, doce repouso de minha lembrança, quando a comprida e pérfida esperança, longo tempo após, se si me trouxe cego. De vós me aparto, mas porém não nego que dá memória longa que me alcança, me não deixa de vós fazer mudança, mas quanto mais me alongo, mais me achego. Bem pudera a fortuna este instrumento, dá-me levar por terra nova e estranha, oferecido ao mar, remoto e vento. Mas alma que de cá vos acompanha, nas asas do ligeiro pensamento, para vós águas voa e em vós se banha. em deixas a uma cativa com quem andava de amores na Índia, chamada Bárbara. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais formosa, Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados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 Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as mágoas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não visse não breves enganos, oh quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que dois mil acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos a vivente, pintando mil segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menos parte. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Formoso tejo meu, quão diferente te vejo e vi, me vês agora e viste. Turvo te vejo a ti, tu a mim triste. Claro te vi eu já, tu a mim contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente, a quem teu largo campo não resiste. A mim trocou-me a vista, em que consiste meu viver contente ou descontente. Já que somos no mal participantes, sejamo lo no bem, há ah, quem me dera que fôssemos em tudo semelhantes. Lá virá então a fresca primavera, tu tornarás a ser quem eras dantes. Eu não sei se serei quem dantes era.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 E em mim converte em choro o doce canto. E, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como suía o, o dia em que eu nasci, moura e pareça, não o queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo, e se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. A luz lhe falte, o sol se lhe escureça. Mostra o mundo sinais de se acabar. nascem lhe monstros, sangue chova ao ar. A mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida. Cuidem, que o mundo já se destruiu. Ó oh, gente temerosa não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida, mais desgraçada, que jamais se viu. Pastora da Serra da serra da estrela, perco-me por ela. Nos seus olhos belos, tanto amor se atreve que abrasa entre a neve, quantos ousam vê-los? Não solta os cabelos, a aurora mais bela, perco-me por ela. Não teve esta serra no meio da altura, mais que a fermosura que nela se encerra. Bem céu fica a terra que tem tal estrela, perco-me por ela. Sendo entre pastores causa de mil males, não se ouvem nos vales senão seus louvores. Eu só por amores não sei falar nela, Sei morrer por ela. De alguns que sentindo o seu mal vão mostrando, Se ri, não cuidando, que ainda paga rindo. Eu triste encobrindo só meus males dela, Perco-me por ela. Se flores deseja, por ventura delas, Das que colhe belas, mil morrem de inveja. Não há quem não veja todo o melhor nela. Perco-me por ela. Se na água corrente seus olhos inclina, faz luz cristalina parar a corrente. Tal se vê que sente por ver-se água nela. Perco-me por ela. Se no que tenho dito vos ofendo, não é a intenção minha de ofender-vos que, ainda que não pretenda merecer-vos, não vos desmerecer sempre pretendo. Mas é meu fado tal, segundo entendo, que, por quanto ganhava entender-vos, não me deixa até agora conhecer-vos, por a mim próprio me ir desconhecendo. Os dias ajudados da aventura, a cada qual de si um desenganos, e a outros soa dá-lo a desventura. Qual destas sirva a mim darão os danos, ou gostos que eu tiver, enquanto dura esta vida? Tão larga em poucos anos. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo a barco e nada aperto. É tudo quanto sinto um desconcerto: Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho mil anos, e é de jeito que em mil anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que se assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Transforma-se amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho, logo, mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura ideia que, como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, o vivo e por amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. um mover de olhos brando e piedoso, sem ver de quê, um riso brando e honesto, quase forçado, um doce e humilde gesto, de qualquer alegria duvidoso, um despejo quieto e vergonhoso, um repouso gravíssimo e modesto, uma pura bondade manifesto, indício da alma limpo e gracioso, um encolhido a usar, uma brandura, um medo sem ter culpa, um ar sereno um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha circe e o mágico veneno que pôde transformar meu pensamento. Verdes são os campos, de cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gados que passeis com contentamento, vosso mantimento não no entendereis. Isso que comeis não são ervas não, são graças dos olhos do meu coração.